Olá, tudo bem? Prazer. Eu me chamo Leonardo. Neste vídeo, eu vim falar sobre os meus resultados que eu tive com a dieta de 21 dias. Explicar para vocês também como que funciona, beleza? Porque na época que eu comprei, eu procurei aqui no YouTube e não achei nenhuma informação sobre essa dieta. Então eu resolvi gravar esse vídeo explicativo, tá bom, para vocês. Mas antes eu quero te pedir desculpas se eu falar alguma coisa errada, tá bom? Porque eu não sou nem expert em vídeo. Eu tô gravando esse vídeo aqui de livre e espontânea vontade para explicar para vocês os meus resultados e como que funciona, beleza? Enfim, quem me indicou essa dieta foi meu amigo. Com ele deu super certo, então ele falou pra mim sobre essa dieta, eu pesquisei aqui na internet e resolvi testar em mim. Eu já estou dois meses com essa dieta e graças a Deus eu consegui emagrecer 12kg. Eu já gastei muito dinheiro com remédios, com outras dietas, com nutricionistas, já gastei dinheiro de várias formas tentando emagrecer e nada, entendeu? Eu não, não sou viciado em academia, não gosto de academia, então esse é um problema que eu tenho. Um problema que eu tinha aliás né, porque com essa dieta de 21 dias, o doutor Rodolfo ele te passa manuais, e o primeiro manual que você vai ler vai ser o manual de introdução. Nesse manual você vai entender como que funciona o seu organismo, isso que foi interessante na dieta de 21 dias, entendeu? O doutor Rodolfo, ele te educa sobre alimentação. Ele vai pegar na sua mão, vai falar o que é bom pra comer, o que é ruim. Vai cortar vários mitos também que eu tinha na minha cabeça sobre alimentação. O segundo passo, ele vai falar sobre as crenças. Eu era uma pessoa compulsiva, entendeu? Eu comia sem necessidade de comer. Era ansiedade que eu tinha, entendeu? Isso tudo foi cortando, porque é assim, ó. É, se você tem poucas calorias, se você consome poucas calorias e queima essas calorias no dia... Você vai emagrecer, não tem segredo, entendeu? Além disso, que eu tava falando para vocês que eu não gosto de academia, né? É o seguinte, na dieta de 21 dias, tem os exercícios que você vai fazer em casa, entendeu? 10 minutos de exercício por dia, que vai queimar várias calorias suas. Além disso, a dieta de 21 dias, a base dela é jejum intermitente, entendeu? Você vai ter o suporte também, pelo e-mail do Dr. Rodolfo. Qualquer dúvida, você pode mandar pro e-mail. Isso que é interessante também, não me deixaram na mão. E eu paguei um preço super acessível, R$ 97,00. Não sei quando você está vendo esse vídeo, não sei o preço que está, mas na época eu paguei R$ 97,00. Vou deixar aqui abaixo também o link oficial do site, tá bom? Se você quiser adquirir. Então, nesses dois meses eu emagreci 12 quilos. recomendo demais para você que está precisando emagrecer, tá bom? Se você tiver mais dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários que vai ser um prazer te responder. Eu vou gravar outros vídeos, tá bom? Falando sobre a dieta de 21 dias. Então se inscreva no canal, deixe seu joinha, tá bom? Compartilhe com seus amigos e um forte abraço. Até o próximo vídeo e boa sorte.